E aí rapaziada, Carminha, estamos começando mais uma gameplay aqui na caverna, o que que acontece? Resident Evil 2 Remake, jogando mais uma vez no modo insano, dessa vez com a Claire no lado bento. Beleza, vamos direto ao game aqui, porque o Caverninha já está ansioso para jogar com essa Claire. Modo história, segunda jornada, Claire Redfield. Um pesadelo diferente espera por Claire Redfield, que nem imagina como sua vida comum está prestes a mudar. Rapaziada, modo intenso para os fãs de longa data, ou seja, o Cabernet é antigo, cavernoso merece jogar nesse lado pinto. Yeah, I'm almost there. You know me, I'll be fine. I'll be back as soon as I find Chris. Why is everyone thinking I'm getting in trouble? What isso? The... Get down! Come on! What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire, You're Redfield. It's not safe! Go on ahead! I'll meet you at the station! Tranquilo. Oh, com a Claire, já demos a volta pelo outro lado. Oh. Leon, I'm sure you beat me here. Beleza, ela disse ali, com certeza você chegou ao primeiro Leon, mas o Cavernier entendeu, pelos seus conhecimentos cavernais, que ela disse, I'm sure you're waiting here. Não. Que quer dizer, tipo, eu sei que você está esperando aqui. É uma pequena... Uma pequena diferença. Não, nada a ver, irmão. Mas, significados parecidos. O que é que acontece? Altos locks, altamente dormindo aqui. E pra quem seguiu esse game do lado A, do Leon, no canal do Cavernier, já tá lembrado... Mais ou menos que parte é essa? Hey! Leon! Claire. Hold on, I'll be right there. Okay. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of yeah, nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Uh, unfortunately, no. Mm. But how are you doing? You know, just surviving. <sighs> That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. You Hora da janta, Poseada. Deu a hora da janta. Don't go now. Tranquilão. O Hard sendo Hard já de começo. O cara já tá colado, já tem outro do lado da parede esperando pra jantar, hein? Hora da janta especial. Rapaziada, estou bem, estou com uma arma bem podre no inventário e tem altos zumbis. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é bicar essa porta. Bica! Ó. Tranquilão. Ficar pra dentro, Claire. Beleza, T -t tamo de boa. Dentro aqui do local dá pra dar aquela respirada especial. Beleza, já rola altos itens aqui A chavinha grega E munições também do mesmo modelo grego É grego sim É, ó, claro que é grego Já podemos deixar essa arminha podre aqui no baú De, de momento dá pra sair fora equipar a arma aí, caverninha, pelo amor de Deus. Ó, ó, ó, os caras já, já cerca, tio Tem que bicar as perninhas desses locks. é hard Tranquilo Ô oh, meu Deus, os caras estão tá fechando a parada inteira ali, hein eu é, quer saber tio, oh, meu Deus, esse cara larga esse lock, só, só pra passar de boa Beleza Agora já temos a pra sair fora Rapaziada, é, agora que a gente já sabe todos os códigos, vai ser bem mais rápido do que com o Leon Já sabemos diretamente onde temos que ir E o que fazer Então já ajuda bastante até o lock no chão Então liga essa faquinha benta Colada na parede, é faca do combate A faca perfeita do combate Beleza. Vidrinhos aqui nem vamos preocupar Tio, A delegacia vai ser Dois toques, porque é só pegar aqueles medalhão E sair fora, ó Panta azul, só em caso de suspeita De estar ferrado Vamos simplesmente deixar essas paradinhas aqui no baú Dar uns vap rapidão Ó a Munição dessa arma aqui é altamente importante É a que a gente vai estar usando de momento tem mais uma munição especial aqui E o Fusibles Tranquilão Rapaziada, como o Hard Tem pouco espaço Espera, isso aqui não, v vamos deixar isso aqui no baú Vamos deixar a Facation Vamos deixar isso aqui também isso aqui também, beleza, Ele tem quatro slots aqui com amor Ó, oh, beleza, vamos só pegar essa munição aqui Que a gente vai pegar a Granada Bender. Então vai ser importante Ter umas muniçãozinhas dela pra bicar os chefes maiores. Com esse mesmo sentimento de corrida e saindo fora. Vamos simplesmente quebrar a esquina aqui. Esse cara é louco, hein? Fica esperto. Vamos esperar ele sair legal. Ó. Ô, oh, quer morder. Tranquilo. Rapaziada, o caverninho vai simplesmente passar direto aqui, tio. Oh, Espero que sobe munição, mas. Bica a porta. Ó. Flash bentos. Mais munição Vamos pegar o giradinho aqui O giradinho é altamente importante Pra gente usar no segundo andar Meu cara Esperta aí tio Espera na perninha aí hein v Vamos derrapar Beleza. Tira a cadeirinha Somente Para podermos prosseguir Ó oh. que jogo Eu Fiquei Ficando barulhos mano Marvin né Ô oh, Marvin é. Olha, aqui? é, você viu? É a voz da Xuxa, hein? Tá, eu vou colocar o um filminho aqui. Vou colocar o filme. Um... O oh, que é diferente? Rapaziada, é, é <risos> <Pode ir. risos> vamos se ligar. O Abutinho Nelson já tá na jogada. Tranquilo, ó. Bolso. Tá, ah, tem um líquido aqui. Ó, oh, vamos passar andando aqui só, só por motivos de sanidade cagão. e manter e preservar a vida da Claire mais tranquila. Ah, uma andadinha tranquila, a gente simplesmente. Mais cagão ainda. Tranquilão. Passamos na moralzinha. O Cabernet só corre no final, tio. Como eu corri muito antes, hein. Esse bicho aí, você corre, ele escuta, já dá voadora nas costas Com os dois pés, tio, é isso então, Ó, munição importante Vamos só pegar o mapa aqui Somente Pra ficar mais de boa Beleza Rapaziada, acho que na gameplay passada eu não mostrei oh, eu aí, deixa eu só usar o corteiros aqui Abre a porta, ó, oh, eu não mostrei isso aqui, mas ó oh, Locker Room Cap, é um dos códigos lá Já pego o detonador é, já usamos Bem o nosso inventário Tem mais coisinha aqui, hein, ô oh, Claire Ó, oh, Flash Bangles, Flash Bangles é importante Tranquilo Vamos simplesmente descartar Isso aqui, ó oh. Abre uma porta aqui Olha, tem o, o, o seu barriga aqui Acho que é bom matar o seu barriga Oh não! Aí, tio. O jogo. Seu barriga, você não cai mesmo, hein, tio? Ô, tio, ô Claire, você vai carregar isso oh. aqui hoje? Nossa senhora! Rapaziada, não tem faquinha não? Eu tô... Nossa senhora, você viu? Saiu todo do estrogonafe pra fora. Estou calmo. Rapaziada, vamos, vamos pegar também a munição ali atrás, hein? Porque a Claire acabou de butinar esse cara aqui. 780 tiro na pernita do cara. O cara tem joelheira, só pode. É a verdade. Tranquilo, na calma, tranquilidade e habilidade. Vou fazer uma coisa super importante aqui Será que esse cara é logo? Ele, ele levanta, né? Eu acho que ele levanta Vamos o do cara, ó Serve a janta, abriu a jaca, já era, é Vamos tá uma cartinha aqui Povoretas. Vamos pegar só, só pra manter no, no baúzinho lá depois Caso a gente precise Tranquilo, o código aqui a gente já tá ligado Que é nove Quinze E sete Rapaziada, se você perdeu e tem a curiosidade de saber como abre os cofres e da onde apareceu os documentos Simplesmente siga o lado do Leon A, que o caverninha fez na sua primeira gameplay, hein? Vamos ficar espertos Esse Tá rolando os negócios ali fechados, a gente não tem a chave ainda Pera aí, a gente não pegou a chave ainda não, beleza, a gente vai pegar agora Lá no segundo andar Em direção ao segundo andar Rapaziada, vamos... vamos tem lock aqui ainda? Né? A gente abriu a jaca dos lock hein? Vamos simplesmente pegar a munição aqui. Assim a gente já fica mais tranquilo que essa arminha aqui é, é super profissional nos tiros, hein? Rápido pra tirar, Rápido. mas super lenta pra carregar. Ó, já. Bota no bolso da carta. Tranquilão. Rapaziada, com dois slots a mais, o Caverninha também jogou no hard o, o primeiro gameplay. Oh, meu Deus. O tiozinho, já vai cair pra dentro assim? Nossa, chega de um mortal carpado. <risos> O Caverninha jogou sem pegar a mochilinha benta O que foi muito mais difícil, hein? Tranquilo. Rapaziada, já estamos ligados aqui no código. Pois aqui sim usaremos aquele código que o Caverninha acabou de mostrar. C-A-P. me o jogo. Tranquilamente. Ó. Vap no bolso da Claire. Já tem essa caixinha aqui do amor. Sobrou dois slots. O que mais tem aqui? Vamos ver. O oh, louco Rapaziada, é bastante munição, hein Tranquilo, já mete o giradinho aqui O que o Cavernia tava falando é que ele simplesmente, com o Leon, demora pra pegar esse, essa bolsinha dificulta a gameplay Por motivos de espaço Beleza Rapaziada, acho que a segunda palvoreta a gente já pegou, hein A gente vai lá embaixo, vamos ver Não Eu deixei a, a palvoreta tá lá embaixo, ah, tá tranquilo Já cai pra dentro Aqui temos nada mais Nada que menos que um spray Mais muniçãozinha Peraí, vamos simplesmente pegar o que é necessário de momento Apesar que já dá pra combinar isso aqui a gente, Ó, já combina e já faz um espaço Sobrando outro espaço Para nós mesmos olha tem seis munição Da Grenade Rounds um recado do Leon. Claire, espero que você veja esse recado. O lugar está infestado de monstros e o seu irmão não está aqui. Ou seja, Claire já está sabendo. Vai embora o mais rápido possível. Você se ferrou. Espero que esteja bem. Leon. Rapaziada, o Leon avisa. Ele é camarada. Beleza. 30 tiros na amizade. Ação e diversão. Sobrou espelhinho. Acho que uma flash grenade aqui, hein? Acho que era só no... Aqui, ó. Ó. Eu já três ceguinhos pra cegar qualquer tipo de lock aventureiro. Essa munição... Vamos pegar isso aqui? Ah... Mas acho de momento tá de boa, v -v vamos continuar. Gente, vamos descer primeiro. O Nelson? Parece que tem umas butinadas, hein? Coice! O louco tio, o é But Nelson! O But Nelson já tá na pegada, hein? Vá tomar no caneco! Tranquilo, vamos ficar esperto aqui. A gente tem altos lá. Ô tio, cuidado aí, hein? Vai escorregar. O cara chega na pitite, querendo morder mesmo, hein? O But Nelson tá na pegada, tá atrás. Mais um munição. Pica esse lote. essa ah, chavinha. Ah, <risos> dá, dá um, um enjôo de um, parecer que comeu 18 feijoadas em seguida. Ah, estou calmo. Vamos, vamos ser macho vamos jogar esse negócio certo, hein. Beleza. mais pavoreta? Já cai dentro? Tem como cair dentro aqui? Sim. Isso, jogo. <risos> Beleza, estou, estou tranquilo. só não sei se vai ter slot agora para colocar o. A gente vai explodir. Vou explodir o Paranauê aqui, ó. Rapidão. O Butch Nelson tá na pegada, hein. Tá chegando. O tá calmo, ó. Ó, o espacinho dele, ó. Já tamo ligado que vai, vai fechar essa, essa paradinha aqui. Será que vai chegar agora? Abre. Deixa espaço pra gente sair fora. Vai, Claire. Ó, Claire Ó, galera. Almo. Ah, isso... ah, Beleza. Rapaziada, vou mandar por motivos. Homem, ele abriu a porta, abriu a porta É o Buti Nelson. P pelo jeito de abrir a porta Já tá ligado, eu sou truta do Buti Nelson. Beleza, o código aqui Eu não escutei não Paz, é, você eu tá escutei, isso? Não O jogo, pelo amor de Deus, tô fazendo um código Em respeito, beleza O código aqui é simplesmente o carneiro Tocador de harpa Para o pombo Vou memorizar, hein O, o carneiro toca harpa assim pro pombo Vamos ficar esperto Beleza. ao colocar aqui, você assina a sentença de estar ferrado. Beleza. Vou tentar sair correndo. Rapaziada, não sei se tem linker aqui. Qual que é? cabernet não lembra. Desloco, pegou. Tá de Pica o joelhinho. Sai de boa. Na moral. Muita baguncinha. Beleza, tranquilão. Rapaziada, eu acho que eu... Espero que não seja botinel. Tranquilo, temos um livro ali embaixo. Temos a faquinha. Mas não temos espaço nenhum, então a gente vai ter que simplesmente sair fora, na humilde e tranquilidade. Ó, beleza. Tem alguma coisa, tem como descartar aqui em que Ribbon? Faseada. Não tem como descartar nada agora, eu acho, de momento. Nada. Vamos simplesmente colocar o negócio lá embaixo, então. Demorou, é nóis. O Marvin já tá esperando pra dar um abraço. <risos> tá com saudade. O ah. menino hum, sentiu falta ah. da Claire. Ó, ah. oh, mas ele tá baforando a nossa cara, hein. Ó. Beleza, vamos, vamos simplesmente atrás das últimas peças que faltam O Bud Nelson tá na pegada atrás. Tá rolando altos zumbis, mas vamos pegar isso aqui. Esse aqui era o rei fazendo churrasco de cobrinha. Não, o churrasco e o pombo esperando pra cagar na cabeça. Esse é era o código, hein? Vamos memorizar certinho. Tranquilo. Rapaziada, descendo e. Oh meu Deus, ô oh, Marvinho. Marvin tá marvado. Ô, jogo. Ai, meu Deus lá, esse cara dá uma travadinha e o But Nelson tá atrás. Ó. Oh. Tranquilo, agora a gente vai pegar a última pecinha se o But Nelson permitir. Ele tá, tá, tá na pegada, hein? Meu, o But Nelson tá bem onde que a gente tem que ir, tio. Ixi! Tem uma tiazinha ali atrás. Mas ele é, tá vindo rápido, veloz, com os ombros largos. Altamente propício para dar soco no zóio. O meu Marvin ficou ali. Vamos tentar estratégia diferente aqui. Ô, oh, tem mais um B aqui. O jogo. Faz um zigue-zague bento e grego aqui, hein. Não, foi pra gente dar a volta. Com muita esperança, porque tem muitos zombies aqui. Acho que o Butinelson vai bicar o caverninha, Eu acho que não vai ter muita chance não, né? oh. hein. Ó. Beleza. Essa munição aqui é diferente, eu vou descartar. Ah, meu Deus. Assim, já dá pra ter pego duas já. A caverninha marcou, hein? Eu vou fazer esse código aqui rapidão. Rápido! Esse aqui é as criancinhas que foram picadas enquanto estava balangando na pezinha. Vamos memorizar, hein? Vamos deixar tudo memorizado. Tranquilão. Rapaziada, agora é o momento. Tem que pegar o... Será que tem como pegar o livro e sair fora? O atrás? Ô, oh, louco! Ah, você vai comer essa granada. Vai comer, comer com farinha. Tem que simplesmente que dar a volta Pegar o livro Bento Ô, oh, Butinel, você tá de escada, tio Butinel, você é maligno, hein Ó, oh, vamos cortar caminho <risos> Espero que você tenha assustado aí em casa Espero que você tenha assustado, se não tem graça, não, não. Oh, zumbi. Nossa, zumbi, você aguenta mesmo, hein Beleza, pegamos tudo, sai fora, jogo Ô, oh, tia <risos> Rapaziada, essas bootinhas atrapalham o gameplay, hein. Pô, a pressão quando você botinho é fora do normal. Ele desceu na escada, tio. <risos> ah, meu Deus. Vamos voltar rapidão, meu? É só descer agora. Vamos descer, esperar, contar até 50, salvar o jogo para ficar tranquilo. Colocar os negócios no baú. Ó. Esse ainda não foi mordido. A única coisa que ele fez foi perder. <risos> Rapaziada, tem até uns caminhões. buzinando atrás dessa música dele é muito sinistro. Beleza, rapaziada, já estamos de volta aqui com a Claire O que que acontece? Simplesmente colocar as coisas no baú Pegar a faquinha Vamos colocar as munições aqui Caso a gente precise fazer umas pavoretas, algumas coisas Caso não funcione a estratégia benta Vai ter munição suficiente pra bicar Qualquer tipo de lock peraí, peraí, peraí Rapaziada, vamos combinar isso aqui já munição, que eu nem sei qual é que era a combinação Eu pensei que ia ser munição de metralhelson mas não foi. E aí, Claire, Tá de boa? Tranquilinha? Pois é, Cleia ficou massa essa jaquetinha, hein? Vamos, tá esperto. O elevador, tô trocando ideia com os caras, hein? Dá, dá mais um tempinho aí, pelo amor de Deus. Beleza. Simplesmente descendo para pegar aquela granadinha especial. Aquela capeta! No cantinho ali, hein? Ó. VAP, meia volta. Bica as escadarias. Vai pra dentro, Claire. É você agora. É bom carregar as armas, tá, Claire? Eu vou te avisando. Hello? Hello? Rapaziada, sintomas de haver treta, hein? Sintomas tá alto. Força, Claire! Isso! Oh meu Deus! Ela não é forte igual o I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. You, you need help. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Que vamos o. que aconteceu? Vamos O. O. O. de cara Dois O. Quatro Cinco Seis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza. V vamos simplesmente tacar uma granada no pé desse Loki. Isso. Faca. Continua, Claire. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Escapou, escapou. Rapaziada, oh, o boot não é legal, mas o Loki escapou. O que fica é é com. Esse, vamos simplesmente aqui. Já tá equipada? Vamos fazer o um churrasquinho desse logo. Rapaziada, passou perto da franja dela! O meu, ele tá rapidão, hein? Ô meu, ele tá no modo turbo. O modo turbo. O sorrinho tá vermelho já, rapaziada. Tem que com a faca forte. Logo escapou, tio. Ele deu um jeito de escapar ali. Oh! Tá vindo, hein? Tá vindo rápido! Ixi! Rapaziada, o local do pega-pega, tio. Vamos ficar aqui em círculo Tô ligado no local do pega-pega Treinado pra qualquer tipo de pega-pega, hein O jogo Ô, tiozinho Vai sair fora, assim? <risos> pega-pega! Oh! <risos> Tô calmo Ele Tá vindo, tio Tá turbo Ah, oh, meu oh, Deus meu. Pera aí aqui, aqui a gente ganha distância né? O oh, louco, tio Ele tá super rápido Ele Tá mais rápido Que eu! Ah, aí você é marcou, tio Ó Churrascão, tio Aí, churrascão Tá louco! Ah! It's safe now. It's over. Are you sure? Yeah. I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here. I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. Tranquilo rapaziada. Momento fazer limpa. O que acontece? o damos com a faquinha, O cara pulou no buraco com a nossa faquinha especial. Faca, fi! Você é louco, cachoeira. Ó. Uma aqui. Fazer, tem altos itens aqui. Plantinha do amor. Vamos, vamos simplesmente coletar. Altos. Tem altos. Altos, Eu acho que aqui tem munição. Era por aqui. Pra esse lado aqui, ó. Beleza. Eu vou tirar mais granada, tio. Mais uma Plantex, mas eu acho que não tem como combinar, tem? Bom jogo, <risos> valeu, hein? Beleza, já combinamos tudo Acho que pegamos Quase tudo, hein? Pode ser Eu, eu acho que ainda tem mais munição que alguma coisa, tio Vamos olhar bem Tem ele sair daqui bonito Com o bolso da Claire altamente pesado De munição Com certeza Uma da, dos locais aqui do meio Contém Aí, ó Rapaziada, já não cabe mais nada, você. É... Mais munição aqui, tio. Ó, oh, ó. Oh. Tranquilo. É essa arminha que o Caverninha curte, tio. Ó. Oh. Carregando. E subindo na escada. Já estamos prontos pra qualquer batalha, jogo. This way. Calma, tiazinha. Ela quer enganar você? Ó. <risos> oh. Pavoretas, não cabe, ó, oh, caverninha. Será tem mais alguma coisa especial aqui? A caverninha não lembra dessa parte aqui. Plantecas Tá de boa, v vamos continuar Puxamos a Alavanquinha won't move. Ela é forte, pode ficar de boa que ela é forte you got it. Claro É Claire Redfield, irmã do Chris O que é a mãe? Ela trabalha com a Umbrella Ela tem que Umbrella? Uma de Minha mãe sempre Beleza, rapazes, wow. eu vou subir okay. salvar vá. Both of my parents are gone and Just me and my brother oh, Tranquilo I'm sorry. Beleza, vamos dropar as coisas no baú aqui rapidão Temos a plantinha, muita munição Granadelson, tá de boa Beleza, rapaziada, subindo Nada mais, nada menos que no estacionamento Beleza, rapaziada, Over vamos there. prestar atenção Ó Que daqui em diante A parte da Claire vai ser bastante diferente da parte do Leon Vamos ficar esperto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 Listen to him. He's full of shit. Stop hurting her, please. Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Safe Rapaziada, vamos ter que buttar forte aquele lock ali, tranquilo. Tranquilo, rapaziada. O que, que acontece? Ó. No lado da Claire, essa portinha aqui tá aberta, hein? Porque o cara veio daqui. Na parte do ninho não tinha como acessar veio. aqui, ó. Ó. Simplesmente precisamos da chave Mas temos um elevador Que vai nos levar a partes Diferente da mansão Vamos ficar esperto O que que acontece? Simplesmente vamos investigar esse lado primeiro Ó, ó Parece escuridão total aqui Ele simplesmente não tá lembrado Das paradinhas que tá rolando aqui Vamos simplesmente abrir Na amizade que é isso que tinha aqui mesmo? Prestei a a chave benta lá Do carro abri a lancheira do amor Ó oh. Beleza Ih A munição No cantinho aqui É bom a gente colocar no bolso da Claire, hein Vai ficar tranquilo Agora, a gente tem que investigar esse lado aqui Mas Antes Tá rolando um aqui, é aqui. Tá rolando uns leakerzinho ali Vamos acionar A chave Ó Como meu, tem arma dentro Eu acho que essa arma aqui é desnecessária Eu nem lembro de ter pegado ela Só vai ocupar espaço Bento, hein Vamos tirar essa chavinha aqui já de cara Eu Espertei, acho que tá rolando os leakers aqui, hein O jogo, você colocou o aqui? Tá rolando o aqui, hein Ó, altas respirações